Olá, aqui é o Bill e estou trazendo aqui o Zula e Beta e saiu, agora tá pronto. Vamos, o que interessa, como conseguir dinheiro. É a parte mais complicada e vou avisando já que o título do, do vídeo é lógico que é um clickbait, você não vai bugar o jogo e consigo quando você quiser. Você vai ter que lutar para isso. E a primeira coisa que a gente vê, ó, aqui na loja, você compra uma pistola. Não, pistola não, vamos comprar uma arma é uma arma boa aqui, ó. Vai numa... Uma 47 uma 47 custa 11K por 7 dias, então você tem que juntar 11K em 7 dias, dá tempo de sobra, mas como você consegue fazer isso? Primeiramente, para conseguir o dinheiro você tem que jogar, de jogar mata-mata, jogar, jogar sabotagem, se tentar se empenhar bastante, quanto mais a sua posição, mais dinheiro você vai receber, isso não tem segredo nenhum, e em uma semana você consegue juntar facinho. E caso você... O ruim de tudo é que você tem que ficar com... com a arma padrão, né? E a arma padrão não é tão ruim assim. E caso você não queira que ajude a você fazer, você faz as missões, ó. Missão rapidinha ó. Deixei aqui até a última missão pra fazer. Você já ganha aqui, ó. Recompensa. ganha uma Hamilton por 120 Duas horas. E uma Digo por duas horas. Em duas horas você consegue quase juntar o dinheiro do macaco que é por uma semana. Então não tem segredo, Tem que falar que quando você vai pano de leva você ganha uma, uma recompensa por um tempo também, que já ajuda bastante e você, é dificilmente você ficar com a arma padrão do jogo. Eu fico com a arma padrão porque eu gosto dela e eu tô guardando dinheiro também. Mas esse é o segredo, vamos terminar uma missão aqui. Eu a partida aqui, minha única missão é arremessar mais duas granadas, então já ó, faz uma, depois arremessa mais uma e espera a partida acabar. Ah, oh, ainda perdemos, mano Mas aí, eu... <risos> eu completei minhas missões O ruim é isso aqui. Quando perde você não ganha tanto gold É, já ajuda já Aqui eu ganhei os bônus que eu falei, ó De up de level Vamos abrir aqui E tá aqui, ó Ganhei 769 em uma partida Isso que o nosso time perdeu Ganhei mais do que ele Do que no time que ganhou Então é só você se empenhar, ó 700 é quase, jogando 10 vezes você já compra uma arma por 7 dias. Isso dá pra fazer em um dia só, então não tem como reclamar. Por isso tá perfeito, fiz a missão, ganhei as armas. A missão tá resetada, aí vai mostrar o que acontece se eu ganhar, mas se eu terminar a missão. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou dê aquele like, compartilhe, dá um beijo, falou, valeu!